Oi? Não tem nem mais porta. É rosa a casa? Não, não. Ó, Tancaram tudo as janelas. Roubaram tudo. Janela, porta. Licença. Ó, aquela porta fechada. Aí? A casa inteira é pintada, né? Sim, rosa, e salmão. Só que ela já tá vendo. Não foi rebocada. É que A lanterninha, é. deixa eu ver ela ali. Aqui, olha que gostoso. Mariana, fresquinho, cara. Fresquinho. Essa casa aqui é muito, muito esquisita, né? Estranha, né? Olha aqui, Thaís, a altura dessa janela. Sim. Olha o cômodo onde que é aqui, ó. Aham. Uh -huh. Tia, agora isso aqui. Isso aqui colocado de acabamento, ah, né? no um sabe? piso. Isso daqui é aquele revestimento que separa a cozinha, sabe? Que antigamente usava, né? a ah, parede da cozinha. Tá. Uh -huh. Sim. Triste ver uma casa desse jeito. Larga, né? Licença. Ficou estranho, velho. Não era forrado aqui. Ó, aqui era piso. Aqui deve ser é a cozinha. Será? Ah, não, banheiro, ó. Caraca. Olha essa é porta aqui. Casa é cabulosa. Isso aqui é o é, é um negócio do vaso, não é? Eu acho que sim. É onde coloca a vaso, mas tá, É baixinho. O chuveiro era aqui. Olha o jeito que era ali o chuveiro, cara. Tá vendo? Sim. Aqui era o chuveiro? É, ó, aqui tem um ressalto, ó. Ah, é verdade. Sim. Cara, banheiro quadradão, velho. Nervoso. Binheiro o quê? Aí devia ser a pia. pia será? É. devia ser a pia, sei lá. Que dó, é ver uma casa desse jeito. Aí é o quê? Sala? Quando ah, não tem quarto essa casa? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Ué? Aqui é outro só, baqueiro, a gente entrou Deus. por aqui. Aqui... aqui... É outro baqueiro, ó. Calma. A gente entrou por aqui. Aqui a gente achou que seria uma cozinha. Pais. Aqui. Ah, isso aqui tá novinho. Hã? Esse aqui tá novinho. Tá é limpo, novinha? Mas é. Não, mas tá limpo, ó. Tem é alguém que tá não dormindo aqui. Não tem nada não. Tem alguém que tá dormindo aqui. Ué. Tem outro banheiro, ó. Ó. Sim. Então, dois banheiros. Não tô entendendo isso daqui. Isso aqui. Isso aqui não tem como falar que é um quarto. Não. Caralho, eu consegui isso aqui, hein? Ó, pessoal, pra vocês entenderem melhor. A gente entrou por aqui. Entrou por aqui. Achou que aqui seria uma cozinha, mas não tem encanamento nenhum. Aqui. Não tem. Aí aqui é um banheiro, pelas, pelos encanamentos. Passou essa porta aqui, tem esse outro cômodo. Que também não tem encanamento nenhum de cozinha. Ah, tem um negócio aqui, ó. Tá, aqui era é, tipo uma cozinha. Que eu aqui, acho que era uma cozinha, então. Aqui, aqui lá. Lá não tem? Não, lá não tem. Ali tem um cômodo, que tem aquelas roupas. E ali é outro banheiro. Que a cozinha ali, sala... E quarto? Ninguém dormia nessa casa. Caraca! Deixa mano. eu ver o que, que é aqui, Tiago. Que era uma outra lavanderia, ó. deveria ter um tanque aqui. Ah, aqui era provavelmente um tanque mesmo. Sim. Vamos lá dar uma olhada naquilo lá? Quer lá? Vamos lá. Acho que a vai passar por aqui, ó. muito esquisito essa casa. Muito. Muito esquisito. Pessoal, lembrando que a gente veio aqui porque falaram que pra gente que ela é supostamente abandonada e assombrada. Mas, pelo jeito, tem alguém dormindo aí. Tem. alguma andarilha, alguma coisa. Porque tem negócio de cama ali, né? Tipo um travesseiro, coberta. Ah, ah. E, galera, olha onde a gente teve que parar o carro. Vê Parem se O carro não isso. pega, Thiago. É muito longe. Lá longe. Olha o tanto que a que andar. Sim. tá bravo, Ué coxo de boi boi aqui? Eu acho que aqui era onde colocava sal, não é? Aqui lá. uma patente lá no vaso Aquela lá da casa? Escutei que não ia mexer mexia. É. Oh, Ó, janela e porta, Tiago, será que aquela janela e portas é de lá? Será que aqui era um pasto então e agora eles plantaram? Vamos ver, tem Caraca, meu. Estou filmado com esse local, gente. Achei muito, muito estranho. Fala que podia ser boi, cavalo, essas coisas Aham uhum. assim. Ah, Thaís, tá olha aqui, ó Uma isso aqui É, tá ó bem, né? Sim, eu acho que isso aqui é de boi Pessoal, se eu tiver errado, deixa aí nos comentários Ó, cada um tem um, tá vendo? Sim ah, E aí, ó as, as portas, porta, a janela é verdade, essas portas é de lá, cara Eles mesmo arrancaram, então Você E arrancaram. o vaso também é de lá Tá novinho O que que é aí? É a Quer mostrar aí? Mostra aí Pera aí. Pessoal, ó. Tá tudo do mesmo jeito. Vamos ver por aqui se eu consigo filmar. Sinistro se senta tchau, aí. Tiago, olha é aquilo ali, ó. O que? Corda. Ali também tem. Amarrada no teto, assim? Ali também tem. Estranho. Vamos lá passar o caderno naquela casa? Eu escutei um barulho aqui, velho. Que na hora que a gente chegou, ali fez um barulho. Agora, tipo assim, ó. Isso aqui é longe, tá? Olha, a estrada fica lá em cima, né? Sim. A cidade aqui fica, fica longe pra caramba, fica. né? E esse cara vem dormir aqui. O que é aqui? Eu não sei. Que isso? Que isso? Não sei. Tiago é cobra. Será? Tiago é cobra. Ei, tá vamos aqui, corre, ó. Aqui, Ai, Tiago, corre. não. Correu pra lá. Eu correu agora. aqui, ó. Correu aqui, tudo é pra Ai, vem aqui. Ai, Tiago. Vem aqui mais baixo, vai, vai, corre. Thiago. É alto, tá bom? Sim. Quer que eu leve? Não, pode ir. Cuidado, tem um buraco ali, Thiago, ó. Tá, ah, eu vou ter que ir por aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, ah, Tiago, tá muito alto, cara. Vai, vai, vai, vai, vai. Não? Aí que ele tá. Olha, Thaís, aqui, ó, pra frente. Galera, tinha uma cobra ali, né, Thaís? Tinha. Cara do céu, eu me arrepiei, velho. Uia! Me arrepiei. Ai, meu Deus! Deixa Ó, ai que susto! É marca, é marca de. Sangue seco. Sangue seco. Vocês vão passar o caduí já? Vamos. Cara susto aquela cobra. Dois me livre. Se tiver algum espírito aqui dessa casa, alguma entidade, chega aqui perto de mim, desse aparelho aqui na minha mão. A gente não estamos aqui para afrontar, nem fazer nenhum mal. A gente só quer saber se o local tem presença sobrenatural. Não queremos mexer em nada, nem levar nada. Tá vendo? Uhum. Ó, vem pra tá. cá. Ó. Tá aqui na passagem, Thaís. Sim. Ó. E... Tá aqui e... na passagem. Tá aí, ó. Tem espíritos aqui, são quantos? Toque no K2. Se for mais de um, toque aqui no.. Chega aqui perto desse aparelho na minha mão. É um sofrex. Ali, ó. É tá nessa passagem. Ó. Locar cabuloso né A gente vai embora. Não quero que acompanhe a gente. A gente só queria saber se tinha algum espírito aqui. A gente vai voltar de noite pra entrar em contato. Saber o porquê que você está preso aqui nessa casa. Então não acompanha a gente. Nossa, que Isso, com. Ah, sai daqui, ó. Quarta é isso? Não, é muito pequeno. Não, muito pequeno Galera, seguinte, é. Vambora, é tá isso? Vamos. Já descobrimos que o local tem alguma coisa, né, Tiago, A 2 deu um sinal ali. Não foi muito. Não foi muito, mas tá naquela porta. Tá. E, sabe e olha que... aqui, Tiago, que eu tô com medo. Então. De enfrentar tudo isso daqui, é, galera, gente. Porque a gente viu, assim, cobra. viu cobra ali. Cobra, cara. Nossa, velho. Agora eu tô, eu tô com medo, velho. Tem que ligar pra um helicóptero vir buscar nós, né? <risos> Aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, ó. Não esqueça de deixar bastante like aí no vídeo aí pra ajudar. Deixa no comentário aí se vocês gostou do vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!